Boa noite pessoal Hoje mais uma live no Chico Um convidado muito especial Nossa live de abril Meu grande amigo Meu querido irmão Tato Sabe Ai que delícia conversar com o Tato Gente Muito bom né Vamos aguardar ele de chegar A gente está dando início então Pessoal vamos aguardar Agora eu tô ouvindo bem, cara. Tá, tá me ouvindo bem? Agora eu tô ouvindo tá. muito bem. Se <risos> eu ele de queimar os aqui, mas tudo bem, né? Ah, ah, Tato, boa noite, né? Obrigado por boa você noite, nosso, ter aceito participar da nossa live no chico de abril, né? Hoje com um tema assim, ó, né? Vamos, vamos não vamos perder muito tempo, né? Eu queria te agradecer. O, o Tato é nosso querido amigo, né? É, é, tá sempre com a gente. E, e vamos lá, vamos lá, porque eu, eu vou juro. dar uma introdução. E aí, claro, amigo. <risos> tá bom, Tato? Tá, tá ótimo. Vezão, cara. Falar com você, tá junto com você. Eu também tá tô muito feliz, você vai estar aqui, e... viu? tá me ouvindo tá bem, com tá você? Microfone. Tá, beleza. Perfeito. Tá você tá bem? Tá, tá me ouvindo bem ou você quer que muito tire? eu Muito tô... bem, Não, agora tá perfeito. Pô, pessoal, Pessoal, então a live de hoje é como o tá, Tato sabe, né? O tema é a ressurreição de Jesus na visão espírita. Tato, tá, então nós passamos a Páscoa, né? Poucos dias, e, e esse tema sempre fica em, em evidência, é, se, sempre está em evidência, mas nesse período de Páscoa, mais, que aí, né? As pessoas parecem que comentam mais essa questão da ressurreição de Jesus, né? É verdade. Então, eu, eu peguei um texto aqui, ó, para a gente poder introduzir para vocês, para a gente poder bater esse papo. Perfeito. O Espiritismo. Não. O Espiritismo nos esclarece que a ressurreição de Jesus é um fenômeno espiritual. Assim, sendo natural, explicável, sem ser em nenhuma hipótese sobrenatural, inexplicável, estando de acordo com as leis naturais. Primeiramente, lembramos as palavras do Mestre Jesus que está no Evangelho, escrito por Mateus capítulo 5, versículo 17. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Assim, Jesus não veio destruir ou derrubar ou anular as leis divinas, e regem e estão por todo o universo, pois ninguém em absoluto carrega este poder, pelo fato que Deus criou leis justas e imutáveis, e se alguém as anulassem, estariam se comparando ao mesmo grau de Deus. Todos esses seres de diferentes graus evolutivos por todo o universo estão submetidos às tais leis. Portanto, o corpo físico de Jesus morreu, acabou biologicamente, anulando a possibilidade de seu espírito se religar àquele corpo físico novamente. As aparições de Jesus depois do seu desencarno foram aparições espirituais, sendo fenômenos que sempre ocorreram, que sempre irão ocorrer e que são explicáveis. A aparição de um espírito pode ser por meio de evidência, sendo uma simples visão, ou de aparição, que é visível, não dando para tocar, esse sem ver, sendo impalpável. E a materialização, que é visível e tangível, de se ver e se pode tocar. Então as aparições de Jesus depois da sua ressurreição, Estão de acordo com tais aparições espirituais. Naquela época, os judeus tinham noções vagas incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo físico. Foi preciso a humanidade amadurecer para receber novos ensinos pelo surgimento do Espiritismo, que nos, nos explica os fenômenos espirituais, afastando o sobrenatural e o surreal da vida. Maravilhoso o texto, Evaílio. Maravilhoso, cara. Muito bom. Posso comentar algo, é. amigão? Vamos lá. Então... Tá, tá, a pergunta é, Jesus ressuscitou em corpo ou em espírito? Em é espírito, amigão, ressuscitou em espírito. Nós temos uma forte tradição, como o Ivaí já comentou aí, de acreditar nessa, nessa criação, pessoal, que é respeitosa, assim, essa ideia da cristã, em que Jesus volta de corpo físico para o mundo espiritual. Mas isso é uma derrogação das leis de Deus, como foi bem comentado. E a gente sempre vai escutar explicações dos que defendem esse pensamento de que para Deus nada é impossível. E quando você fala assim, ah, mas para Deus nada é impossível. Sim, mas se você for explicar as coisas desse modo, então qualquer coisa que aconteça e você falar para Deus nada é impossível, você está lavando as mãos, abrindo mão de uma explicação lógica e científica. Nós, espíritas, temos uma razão sempre à frente das coisas. E sempre o professor Nazil explicou assim, Pessoal, para Deus realmente nada é impossível, mas eu perguntaria, por que Ele faria assim? Há uma passagem na Bíblia, por exemplo, que explica e comenta que Deus parou o um sol para que desse tempo de um povo caminhar mais durante o dia, para que chegasse no local que eles desejariam e depois só então que o sol continuou. E o professor contando isso, ele fala, mas isso é de uma balela tão grande que fica difícil para a gente acreditar em algo assim. Agora a gente pergunta, para Deus é possível fazer isso? A gente diz, claro, para Deus é possível. Mas a pergunta é, por que ele faria? Por que ele derrogaria esse fato? Não era melhor, então, que pela própria vontade dele, o povo já estivesse no lugar? Ele não ia interferindo desse modo, dando empurrãozinhos, que nem a gente vai ajudando uma criança do lado da bicicleta a andar, enquanto ela não sabe equilibrar. A pergunta do Evaí foi bem clara. Jesus ressuscitou de corpo ou ressuscitou de espírito? A nossa resposta é ressuscitou em espírito. Quando o corpo de Jesus é, morreu, passou pelo mesmo processo que todos os corpos passariam e passam, que é a decomposição, e fica aqui da terra. Jesus, na Gênesis, que diz, não era um ser especial devido ao seu corpo, mas devido ao seu espírito, que era feito da matéria, mais que incenseada, mas ainda assim da matéria, e que se liberou completamente na sua pureza. Agora, Ivair, pense bem comigo. É, Só que eles fala que não é possível ensinar filosofia, mas é impossível ensinar a filosofar. Nós podemos filosofar junto aqui do seguinte pensamento. Imaginem, pessoal, então, que Jesus subiu de corpo para o céu. Então, tá bom. Então, ele saiu da atmosfera terrestre, até agora eu consigo pensar assim, e foi para um lugar onde é designado aos Espíritos puros. E ele está lá de corpo físico? Ele está nessa esfera espiritual da pureza onde nós ouvimos que vamos chegando através da evolução, de corpo físico a barba dele cresce, ele tem que se alimentar, tem que cortar o cabelo e os outros espíritos que estão lá, estão também de corpo físico ou estão em corpo de espiritual? Só ele está de corpo físico ou os cristos ficam de corpo físico? Olha como dá um choque, um nó numa explicação de falar ah, é verdade então parece é. assim, não temos que pensar que ele está de corpo físico lá para atender uma ideia que foi colocada aqui na Terra, de que ele era Deus, eu, eu até nem entendo em si a explicação de por que ele teria que ter ressuscitado de corpo físico, para provar que a morte não aconteceu com ele. Não, ele prova a morte de outro modo, claramente e presente em nossas vidas. E olha só, essa, essa questão é bem legal, né, que você falou, Jesus, as pessoas que acreditam que ele subiu o corpo. E, e, e a questão do oxigênio, depois que ele sai da. O você o corpo físico, necessita respirar. Exatamente. Físico... E aí, como é que faz, ali você falou, alimentar? O corpo físico tem uma idade, eu não sabe nada. Excelente. A Kardec sempre pediu que fizéssemos isso, é, analisasse com bom senso as coisas. O Evan colocou uma questão boa. Mas se ele sai, então, da atmosfera, ele perde o oxigênio, como é que as células do aquele corpo vão se alimentar do oxigênio? Ah, não, mas para Deus é impossível. Mas aí você está começando a tampar a lacuna com essa aí, frase? Daí, aí, aí como é, aí como é Para é. de Deus é impossível. Sim, isso, aí. Impossível. aí não dá para te argumentar, não dá para te conversar. É, não, dá, não dá, Mas não olha dá. só, olha só que legal ideia. Permita-me dar um abraço, um beijo para uma amiga, a Moron. Claro, ah, ah então... é uma querida que está aqui assistindo. E hoje conversamos Obrigado, um pouco Patrícia. sobre... Obrigado, Patrícia. Obrigado, Patrícia, que você está aqui. Mas olha só, Ivaí, vamos pensar uma parte que está na Bíblia, pessoal, analisando um texto... Que está no capítulo aqui, ó, 20, e versículo 19 de João. Olha que interessante esse comentário. Diz assim, ó. Na tarde daquele mesmo dia, só pelo contexto, Jesus havia sido crucificado, tá bom? E estava no terceiro dia, então ele ressuscitaria e se mostra para os discípulos. Os discípulos estavam com medo, eles estavam assustados. Afinal de contas, imagine, vai, eu e você temos um líder, nós somos um grupo, e o nosso líder é crucificado assassinado devido às penas que foram é, imputadas a ele por alguma coisa que ele fez. Então, nós já estamos ali com medo de ser capturado também. Tanto que fugimos, abandonamos nosso mestre. Mas então, estamos numa casa com tudo fechado, janelas e portas. E aí está escrito assim na Bíblia, pessoal. Isso não é doutrina espírita, espírito, isso é evangelho. Ó, João nota. Na tarde daquele mesmo dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos... E as portas e as janelas estavam trancadas por medo dos judeus. Beleza, está explicado. Então Jesus pôs-se no meio de nós e disse, paz, esteja convosco. Olha só, espera só um pouquinho, vamos analisar. As portas e as janelas estavam fechadas e Jesus pôs-se entre nós. Ele de repente apareceu ali dentro. Ele não bateu a porta... E alguém vai, ai meu Deus, nos encontraram, são os romanos, ou é o povo que vai nos pegar. Ai não, é o nosso mestre, graças a Deus. Abrimos e Jesus entrou. Não foi dito assim. Diz que as portas e as janelas estavam fechadas e Jesus pôs-se entre nós. Bom, como que eu explico isso? Ou, se ele estava de corpo físico, se ele tirou a pedra, sai do corpo físico, vai caminhando até lá, chega nessa porta, ele tem que desmaterializar-se, entrar no ambiente, materializar-se outra vez para ser visto ou tangível, como você muito bem leu, que tem esses níveis, pessoal. Pode ser visto pela evidência mediúnica, pode ser visto, mas não palpado, ou pode ser materializado e ser palpado, tocado. Então Jesus, ele estava de corpo fluídico, e ele sim materializou-se, ou tornou-se visível aos discípulos, tangível. Não desmaterializou o corpo e materializou o olho outra vez. Dá para perceber que os, os meninos que anotaram, no caso João, sutilmente nos dizem. Nosso mestre colocou-se entre nós e depois desapareceu outra vez. Então, o corpo de Jesus, pessoal, ele ficou para a terra. Ele ficou abandonado aqui. Nós temos que considerar esse fato como o fato que a ressurreição, para nós espíritas, é quando você realmente não precisa mais do processo reencarnatório. Você vai evoluindo, evoluindo como vai estar evoluindo, como eu estou evoluindo, como nós estamos melhorando, mas precisamos ainda das reencarnações. Para quê? Para melhorar, para trabalhar mais o meu intelecto, a minha moral até que eu então estou no processo reencarnatório. Jesus realmente ressuscitou, por quê? porque ele não precisa mais do processo encarnatório. Ele se libertou desse processo de evolução que nós ainda não conseguimos. E quando, então, para nós Espíritos, houve a ressurreição, é quando ele passa pelo le raiô, que é o ressurgir para Deus. Há um pensamento e vai bonito de Castro Alves, que ele diz assim, ó, Há mistérios peregrinos nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver, ou seja, voltar. Como assim esse assim, voltar? Parnaso de Alentúmulo. Parnaso de Alentúmulo. maravilhoso. Quando então Deus nos cria, há essa ideia de que Ele cria, e nós passaremos por um processo evolutivo de retorno ao Pai. Nós vamos nos reconectando. Não é que nós perdemos a conexão com Deus, tá, pessoal? Não é que Ele nos abandona, não é que Ele não está mais vendo a gente. Mas quando nós voltamos, voltamos, voltamos, nós vamos nos liberando da imperfeição, deixando para trás os despojos carnais, até chegar a Deus, a mesma luz, voltar. Esse é o ler raio. Essa é a ressurreição para nós. Não a ressurreição da carne, como é explicada, até naquela prece do credo. Porque se fosse ressurreição da carne, nós, então, teríamos que considerar que a espiritualidade, a esfera dos espíritos puros, estão de corpo lá. E vai meu amado, você sabe bem, nós temos ainda uma tendência muito forte a pensar pela matéria. A gente não consegue escapar muito dessa linha de raciocínio. Tudo para nós passa pelos sentidos. Eu não consigo imaginar como que é um ser sem forma, Onde que Jesus mora? Aliás, ele não precisa dormir, então não tem um quarto para ele, não tem dormitório. Ele não se alimenta mais, então não tem refeitório. Não, se alimentando não tem mais sanitário. Ele não usa mais essas coisas. Então, como que é? Nós não sabemos. Nós não temos como explicar. Por isso que para a nossa cabeça fica essa ideia de que ele é, tenha montado de corpo. E olha só, pessoal. Se você fica ofendido com a minha conversa com o Ivaí. Se você se magoa em nós dizermos que o nosso Cristo não ressuscitou de corpo, não precisa dar ouvidos para a gente, não. Pode continuar com a sua fé, com o seu pensamento, mas o ensinamento do nosso Mestre é o que manda. A moral que ele deixou, não em si, saber se ele... É que nós gostaríamos de entender a verdade de tudo que envolve o nosso Cristo, o nosso Mestre. Mas o amor a ele é o mesmo e permanece. E olha só, Jô, que legal. Oi, querido. Dando a parte, assim, o que, assim, acho que a questão maior, porque a ressurreição de Cristo era, tinha sido profetizada, né? Que o Messias ia. ia é, é, é, é, é, Sim, retornaria, no terceiro, retornaria dia. Dia no terceiro dia. Então os profetas já falavam, então os apóstolos esperavam. Eu, eu, eu procurei muito, assim, alguma, alguma coisa que me desse uma lógica, deu o corpo de Jesus, pô, porque se o Corpo ficou, nós teríamos que ter esse corpo, né? E, e como, onde que tá? Onde que não tá? E, e esse livro, cara, esse livro, ó, ó, É um romance Herdeiros do Paraíso. Ele é um livro seguinte, tá? Ele, ó, ele conta é. a história do padre Felipe de Ravenna, no século X. Ele desvenda trechos da história de Jesus, até então, protegido por uma antiga sociedade secreta, Os Cavaleiros de Lázaro. E nesse livro, Lázaro ele fala o seguinte... fez todo sentido para mim... só vou te falar... Ele, quando o, o Jesus chega... Lázaro era, ele tinha lepra... o corpo dele uh -huh. cheirava forte... ele mesmo fala que ele já estava em cheiro de muitos dias ali... E, e, e confundiram esse cheiro da lepra dele... Né, com o cheiro de, de um corpo morto... e ele levanta... E, e, porque Jesus cura ele ali... Ele, mas ele mesmo fala... No, no, no, num dos evangelhos apócrifos, que, que a igreja não aceita, que ele não estava morto. Exatamente. E aí ele, ele começa a ajudar Jesus, quando ele descobre né, da, da, da trama que iam crucificar Jesus. Tal. E ele vai atrás de José de Arimaté, José de Arimateia consegue, com né, um Pilatos, o um corpo de Jesus, né, para que fosse enterrado e tal, e leva... Para aquela cova onde consegue também dois guardas. Porém, aquela época, quem morresse crucificado era assim a pior espécie. É verdade. E o povo, e o medo que José de Arimaté e Lázaro tinham, junto com Simão Pedro, era que eles iriam invadir a cova e iriam tirar o corpo de Jesus, iriam arrastá-lo pela rua, por Jerusalém, né? até para mostrar que ele não havia ressuscitado. Sim. Nessa madrugada, então, isso conta nesse livro, por isso que eu falo para você faz, faz todo sentido. Lázaro, José de Arimateia e Simão Pedro se reúnem. À noite, eles, José de Arimateia compra os guardas, que ele tinha dinheiro, e ele leva o corpo de Jesus para uma outra cova que ele tinha, José de Arimateia. Então, Jesus está nessa cova que só quem sabe é José de Arimateia, é, Lázaro e Simão Pedro. E quando surgiu então a questão do, do que Jesus ressuscitou, né? Quando Maria Madalena tal fica quieto, acabou ressuscitou. O corpo, tá, o corpo do mestre está, o corpo do mestre bem guardado. Ninguém vai mexer, ninguém sabe onde está, né? Porque ninguém viu a gente carregar o corpo. E, e essa foi a explicação assim mais assim que eu falei. É, está aí. Muito né? mais sensata, não é Tem isso todo aí? Todo sentido, muito mais sensata. Está aí é o verdade. corpo de Jesus, né? Isso, isso, isso é bem verdadeiro, pessoal. Se o corpo de Jesus ficasse também à mercê de pessoas, nossa, seria uma briga, seria uma coisa muito incisiva em cima dele. Essa ideia é muito mais sensata e muito bem planejada. Ou uma pessoa que fala, poxa, me parece lógico. É, me e olha só um outro ponto. bem lógico. Bem, bem lógico. Tem um livro aqui, vai, quer ver, ó. Depois eu, depois eu te mostro, só para gente não ficar... É, poxa, onde é que ele está ali? Aqui, ó. Que também fala, ó, a tumba da família de Jesus, né? E fala que é, foi encontrado em Nag Hammadi, ali é, um, um, um, uma gruta, uma tumba. Em 1945. É, é, que inclusive, 45. por exemplo. É, que inclusive, inclusive, James Cameron fez um documentário. E esses dois personagens aqui, Cinca é, Jacobovitch e Charles Pellegrino, que são historiadores, esses caras aqui estudaram e analisaram o que parece que pode ser que os restos mortais de um homem chamado Jesus, filho de José, que tinha uma, na mesma altura, uma mulher chamada Maria, tinha irmãos com os nomes de Jesus, foram encontrados. O que muito provavelmente aconteceu é que era a cultura do povo judeu, a pessoa morria, eles deixavam ali como Jesus ficou envolvido num, num sudário, depois eles retiravam, depois de um ano, reabriam a tumba, e guardavam os ossos nessas caixas, desses ossários, que era uma caixa de, uma, de pedra, e escrevia o nome para identificar quem estava que ali. Senão os ossos acabariam misturados. E aí parece essa explicação bem sensata também, de que foi encontrada uma tumba onde estariam ali é, os ossos de Jesus. O que, para mim, seria totalmente normal, não, de, não diminuiria em nada nosso mestre. Mas olha só que interessante em relação à, à ressurreição, como o próprio é, Allan Kardec explica, ele diz assim... Que a, quando você passa pela reencarnação o espírito que está ali dentro... Porque ele não está no mesmo corpo. Então, eu estou vendo o Ivair aqui agora... E mesmo que eu tivesse convivido com ele numa outra encarnação... Eu não o reconheceria, porque a identidade física do Ivair não é a mesma. Mesmo que ele tivesse um corpo masculino em outra, e eu também... E fôssemos amigos... Eu não sei quem é ele, ele não está com a mesma identidade. Agora, na ressurreição, como aconteceu com Lázaro, ou que na verdade não aconteceu, foi bem comentado, eu identificaria, porque é o mesmo corpo. Ele, então, não muda o corpo, ele renasce na mesma matéria. Analisado esse fato e concordado com isso, olha só que interessante esse trecho da Bíblia, que está em Lucas 24, 13 e 35, que relata... Um é o, os discípulos do caminho para Emmaus. Acontece o seguinte, ó, é, no segundo relato, os discípulos estavam caminhando para a aldeia de Emaús no terceiro dia após a crucificação, ou seja, no dia exato que Jesus ressuscitaria. Quando um estranho se juntou a eles do caminho. Esse estranho era, na verdade, Jesus ressuscitado, mas os discípulos não reconheceram de imediato. Se era uma ressurreição do corpo, não era para identificar? ó oh, Jesus está aqui, é ele. Conviveram com ah, o mestre. Conviveram com o como assim não, conhece, não reconhece? Aí vem aquela pergunta, é responde, ah, mas para Deus é impossível. Ah não, mas ser... aí... Não, não, mas <risos> assim. E aí ele fala, durante a caminhada, ó, Jesus conversou com os discípulos, explicou das escrituras, mostrando que eles não, não deveriam ficar tristes. Ele pergunta, o que aconteceu aqui? Aí ele dizia, não, Jesus morreu, em que mundo você vive? Em outra Onde você estava tá, que você não sabe uma coisa dessa? Ele falou, ah, mas o que esse mestre falava para vocês? Falava que era para a gente continuar, não se desanimar. Então, então, continua, faz esse trabalho. E ele começa, na hora só que ele vai chegar, chega no lugar, que o pessoal fala para ele, olha, ah, não quer entrar, comer alguma coisa com a gente, está ficando tarde, você vai ter que seguir. E ele aceita e diz que na hora que reparte o pão, com aquele símbolo, ele se reconhece e identifica que era Jesus. Talvez só naquele momento é que Jesus permite ser reconhecido, pessoal. Naquele momento é que Jesus se identifica. Ah, agora nós estamos aqui em casa, é tudo seguro, não tem perigo de a gente servir. Eu quero para vocês me mostrar. E aí ele se mostra. Porque não é por causa que uma pessoa faz um gesto igual que você identifica. ó, oh, é ele. Não. Olha, nosso mestre também repartiu o pão assim, no máximo. E ele, então quer se mostrar. Olha que interessante, se fosse o mesmo corpo, era para ter imaginado e percebido que Jesus é, estava ressuscitado. E, no entanto, não era o mesmo corpo. Agora, olha só, Ivaí, por que então que muitas vezes ele aparece e tinha aquelas marcas na mão? Pessoal, isso é tão explicado, isso é uma pergunta tão... Tudo bem, mas é tão, assim, tão facilmente compreendido por quê? Quando uma pessoa quer se identificar a outra, no mundo espiritual ou o um espírito, ele traz marcas que identifiquem aquilo. Quando, por exemplo, ele, um, um menino quer se mostrar para a mãe, ele pode até adotar a forma perispiritual de mais novo, de mais jovenzinho, para a mãe identificar, olha meu filho. Porque imagina que morre uma criança com cinco anos de idade. O pai e a mãe têm aquela imagem de criança. Só que passa 20 anos, o menino não que cresceu rapidamente, já tomou forma adulta. Mas ao aparecer para a mamãe e para no sonho, ou até mesmo num encontro espiritual, ele se manifesta, ele se mostra com a imagem que ele quer. Jesus, então, para provar ou para deixar muito mais claro, se mostrou com aquelas marcas. Isso não tem nenhum problema. E isso é uma explicação que até a gente pode falar, mas será mesmo que estava com essas marcas? Será que precisava estar com esses machucados? Mas em si. O mestre tem a capacidade tranquilamente de apresentar no seu perispírito, na sua marca, a, cru a crucificação. Né? Mas olha só um outro detalhe que a gente não pode esquecer. No capítulo 30 do livro Boa Nova, um livro escrito por Humberto de Campos, tem um relato de que Jesus, quando Maria, mãe dele, estava bem velhinha, estava bem pronta para o desencarno, ele vem ter com ela e ele toca a campainha, assim está acampado pai ele bate a porta e Sim. ela pede convida ele para entrar ó oh, pode entrar daí ele começa a falar coisas tão maravilhosas para ela daí ela faz uma pergunta assim quem é esse mendigo que veio aqui não está me pedindo nada e está me trazendo tanta paz está me trazendo tanto conforto só está me dando coisas e tão diferentes dos outros aí ele fala veja mãe aí ele mostra os ferimentos Imediatamente, diz Humberto de Campos, olha para os pés dele e vê nos pés também a marca. Será que ela não tinha percebido que ele estava com o pé e a mão machucado até aquela hora? Conversou, abraçou, pediu alguma coisa, reverenciou, mostrou a mão. Ela deveria ter como... Nossa, está com as mãos feridas, o que foi? Não, naquela hora ele, ele mostra. Mãe, olha só. Aí ela fala, nossa, filho, as marcas que fizeram em você. Então, pessoal, Dá bem para a gente entender que Jesus, como todos nós mortais, passou pela encarnação e precisou de um corpo. Teve lá o seu relacionamento com José e Maria e nasce Jesus. Nasce nosso mestre, vive aqui. E tanto que, a carne coloca na Gênesis, que eu deixei aqui para a gente se precisar comentar, ele fala que se Jesus não tivesse um corpo físico, não teria morrido na cruz. E por quê? Porque também há explicações, pessoal, de outros estudiosos, outros pensadores, que Jesus nunca teve um corpo físico. Ele sempre teve aqui na Terra um corpo fluídico materializado. E que então a gente julgaria que as ações do Cristo foram todas assim, o nascimento, a morte, foram ações meio de mentirinha, ou meio de, ó, vamos falar que ele nasceu assim, né? Para que a gente pudesse compreender e entender essa história. Mas ele fala, mas se fosse assim, nós não teríamos a morte de Jesus em certas situações que. E passou aqui como sentir dores, como coisas nesse sentido. Né? Tato, essa questão do, do, da, da, do, do corpo espiritual de Jesus, os apóstolos eu acho que até eles têm, têm conhecimento E Isso era já conhecimento que Jesus ressuscitou em Espírito. Porque na transfiguração eles viram isso, eles sabiam que existia o um Espírito. Porém, eu acho que essa mudança, essa questão da ressurreição do Espírito para o corpo, aconteceu naquela, é, é, naquela coisa de, de, de, de Nicé, dos. Não sei, eu tenho a impressão de que o um tempo ficou essa ressurreição em Espírito. Ou não, desde o começo já se acreditava -se nessa ressurreição do corpo, mesmo os, os apóstolos sabendo que era em Espírito, porque os apóstolos né, é, viram Jesus depois, na, como você falou, entrou na casa fechada. Então, eles tinham conhecimento que a ressurreição de Jesus era do espírito, não do corpo. Né? Sim, Mas essa sim. coisa do corpo tomou força quando, exatamente? Então, né? é, é... tem vários concílios né, que, que foram tratados assuntos de como colocar Jesus ou como coisa assim. O concílio de Nicéia, como o Ivan comentou, foi pelo Constantino, imperador romano Constantino, Muitos assuntos foram decididos ali que atributos dariam a Jesus. Inclusive, o atributo de Filho de Deus, de santificação, foi colocado ali. Para muitos dos judeus atuais, Jesus é somente um, um profeta. Ele não teve nada em especial. E Maria fala que Maria é virgem para eles, é uma ofensa grande, ou assim, um disparate. O que, que é isso que gente está falando? Como pode uma coisa dessa? Mas então, o Jair fez uma pergunta... Não, foi colocado, véio, Foi se articulando, foi bolando histórias e ah, que pode, que não pode. Como muitos dizem que até a própria reencarnação foi colocada na retirada né, do pensamento católico para ir a, a, apropriando, né? Para ir se conciliando as ideias conforme se tinha interesse. Então, esses concílios que houve de Constantinopla, concílio de Nicéia, foram sim colocando essa ideia de Jesus. Ter ressuscitado e ter elevado este corpo ao céu. É, até porque, tá, se eu não me engano, no livro do Paulo Estevão, no Conselho dos, dos Apóstolos, Tiago, um dos seguidores de Tiago, naquele Conselho dos Apóstolos, né? É, não sei se era o nome, não lembro se é o Conselho, mas acho que era, que eles sugeriram até colocar Jesus junto com os profetas. Aí, uhum. aí que Pedro, Aí que Simão Pedro. Não, opa, peraí, ó, ó, né? Porque Tiago estava uhum. meio indo para um lado dos fariseus sim, ali... Sim... Queria meio, sim... É uma coisa meio... então... Então... foi mexido... a gente sabe que foi... houve alterações na história... né Foi mexido... Primitivo, foi muito mexido... o cristianismo primitivo em si... eu acho que traz a, a verdade... como ela foi realmente... Jesus ressuscita em espírito... e isso era de conhecimento... eu acho que sim... Do, uhum. do, ali do, do, do, do, do apóstolo... não é possível... eles viram Jesus... É, entrando Exatamente. numa casa fechada Eles caminharam com Jesus sem reconhecer Como você falou Então não é, não, acho que não existia dúvida nesse sentido A dúvida foi começando a ser criada Quando começou a humanidade é, é, Se perder aí nessa questão de, de, de muita coisa Que foi introduzida no cristianismo No cristianismo primitivo Foi retirada e, e, e, e colocada né, em verdades Que aí começou a se criar E aquela coisa de boca em boca, de boca em boca Hoje a gente tem essa história mal contada... né? É verdade, que ele ressuscitou de é corpo... É e a ciência prova... por A mais B... que é impossível... É impossível... É impossível. É impossível... não existe... não teria como... né... E... Mas agora... você falou uma coisa antes... que eu tinha lembrado... e falei... você não pode deixar passar... quando você menciona Lázaro... e que Jesus vai até a casa deles... e as irmãs de Lázaro estavam chateadas... estavam tristes... e que Lázaro estava já... diz ele... morto há tantos dias... Não foi, porque o próprio mestre, imagina o que aconteceu lá, ele chegar e ele fala assim, ó oh, mestre, Lázaro morreu. E ele fala, não, Lázaro apenas dorme. Ó, oh, pera só um pouquinho, Jesus, se ele morreu mesmo, por que o senhor falou que ele está dormindo? O senhor poderia falar, então, realmente, mas nós vamos trazê-lo de volta à vida. E vai lá e traz o Lázaro de volta. Mas ele fala, não, Lázaro não morreu, Lázaro apenas dorme. Eles não explicam em si, mas o Dr. Bezerra de Menezes fala que essa ressurreição do Lázaro, que também não houve ressurreição, é aquela história daquela é, catalaxia. Quando a pessoa está na catalaxia, ela está naquele processo que parece que morreu, ou letargia está tão paradinha ali, não se tinha me, meios de conhecimento para se identificar melhor, considerava o um rapaz morto. O mau cheiro do Lázaro, que falava, vinha da ranceníase dele, já em estado avançado. Mas o mestre, então, vai lá e cura Lázaro e traz ele de volta, mas não em si ressuscita. E, afinal de contas, pessoal, vamos imaginar, nós chegamos e Lázaro estava morto. Por que, que Jesus ressuscitaria para Lázaro viver mais uns anos e morrer depois? Para tirar a tristeza das irmãs? Não, o mestre não jamais faria isso. O mestre falaria assim... É, é, minhas irmãs, a morte faz parte da vida. Voltaremos à casa do pai, daqui a pouco todo mundo vai estar lá. Ele, cons ele consolaria nos de outro modo. E não assim. Até, né, tá, até que se ele faz isso com Lázaro, de ressuscitar realmente o morto, né? É, é... Por que só Lázaro, então, né? É. Bom, mas, ah, Jesus, Jesus, no caso de Jesus como ser o Espírito Crítico que foi, para trazer ensinamentos para nós que veio passagem dele toda, todo, toda uma passagem de ensinamento. Ah, mas Jesus só ressuscitou lá, ressuscitou lá. Então ele gostava, é mas ele, tinha, ele tinha preferência, então, ele tinha né, essas coisas que... Exatamente. Que vai meio que contra os ensinamentos. A gente tem que amar todos iguais. Sim, e, e olha só, Ivaí, a, a, a própria questão de Lázaro, se tivesse morto, estava em processo, é irreversível esse processo não há como voltar mais atrás. As células é, nossas, isso está dizendo lá no, no livro dos Espíritos, assim que assume o processo de desencarne, o corpo, não há como voltar. Jesus não faria esse, esse retorno, essa força. E muito me decepciona, muito me lamenta, é, homens inteligentes como aquele psiquiatra brasileiro lá, que escreveu vários livros, cara. Eu, acho que eu não vou mencionar o nome dele, não. Ele fala... E ali mostra o poder de Jesus superando todas as leis, ressuscitando Lázaro. É falar, ah, cara, não é verdade isso. Não é verdade. Isso aí é uma forçação. Ó oh, Tato, tá. até porque a gente sabe, pela doutrina, o espírito não vê a hora de se desligar do corpo físico. É. Nós estamos numa prisão aqui, isso de escola, prisão. O espírito livre, ele, ele, ele aprende também, ele evolui também. Então, como que ele vai voltar? ou oh, não, eu, pelo amor, de Deus, não volto mais não. Exatamente. <risos> né? Exatamente. Já, e o Lázaro... Aí, já desculpe o meu, meu, meu laço, estou solto. Claro. Deixa eu quieto aqui. Não. Ah. E tudo que Lázaro havia sofrido, coitado, com a Hansenise, com a Dois... Acho que não faria Essa volta dele... e ele, Olha, olha pessoal, isso que eu vou comentando, isso é uma imaturidade nossa tão grande, pessoal. Tão grande pensar assim, ah, não... É o poder de Deus. Que poder, pessoal? Onde está o poder de Deus fazer isso? Derrogar a própria lei? O poder está em criar leis divinas que não podem e não vão ser derrogadas. Leis perfeitas que não precisam da intervenção humana para funcionar bem. As nossas leis que têm que ficar sendo removidas o tempo oh, todo. Tá. Isso é, da... é típico das pessoas que acreditam em uma vida. Né? Que seria impossível, seria impossível você viver uma vida... E, e, e, e você ser justo, de você ser... Ah, então eu nasci numa família bem-sucedida, uma família de um lar tranquilo, graças a Deus. eu Provavelmente, é, é, provavelmente a porcentagem de eu ser uma pessoa do bem é, é maior do que uma pessoa que vive num, numa condição de pobreza extrema, uma família de, de Violeta, pessoas né? traficantes, de bandidos. Aí, no, no, nessa... A morte seria como o, o julgamento? Ah, você é inferno, você é céu. É verdade. Dá, não dá mais para a gente é, acreditar nessas coisas. Nós precisamos vai. da reencarnação, né? Para que a gente possa evoluir. Sem dúvida alguma, amigão. É na reencarnação, pessoal, que está a justiça de Deus. Olha só, não é na, naquela explicação assim... Ah, o vai comentou... Ah, mas o menino nasce numa família de pais amorosos ricos ou dentro de uma normalidade que propicia estudo para o menino e tudo mais. O outro não. Nasce numa família de pais violentos, traficantes, vivem ilegalmente, mandam matar pessoas e tudo mais. Esse menino tem menos oportunidade ou menos formação moral do que o outro. Como podem ser julgados iguais? Aí que está. Ah, mas Deus vai dar um desconto para isso, vai dar um valor. Ah, pessoal, mas olha a ginástica de raciocínio que você tem que fazer o tempo todo. Podem perceber, pessoal, que quando você erra num caminho, numa explicação, depois para frente você vai ter que ficar argumentando e tentando fazer ginástica, como o Herculano fala, são os ginastas do raciocínio, para tentar encobrir o erro que tá lá atrás. você pegou um atalho errado lá atrás, tem que voltar, está errado. Não dá para seguir caminho mais, está errado esse pensamento. Então, muito bem colocado. E olha só, pessoal, eu, pelo menos, se eu tiver, e vai ir eu, frente a frente com o Criador, e estamos errados. E o, e o nosso mestre lá... Muito me decepciona você, viu, Ivaí? E você também, viu, Tato? Vocês dois lá naquela live, pelo Instagram, falando que eu não tinha... reta cidade de corpo. Eu vou provar. Falei, mestre... Eu nem não imaginava. Eu estava seguindo a ciência. Eu estava seguindo um pensamento lógico. Eu estava falando com o meu coração mais sincero. Ivaí também. O que as pessoas falam que é o contrário, para mim, tem muito interesse em tentar manter um padrão de um pensamento religioso para alguma argumentação, algum interesse que eles têm. Não é em se jogar limpo e abrir o jogo e falar. É, é a verdade. Nós somos pessoas que estamos buscando uma realidade e parece que as leis de Deus foram perfeitas e todas essas explicações derrogavam a lei de Deus. vai, pode perceber. Oi, querido, fala lá. Eu tenho a impressão, desculpa, só nessa parte nessa Que nada, não é conversa, que... delícia que, por exemplo, quando vem Moisés, né vamos, vamos voltar lá na primeira revelação, Moisés traz um Deus de justiça, de exército e tal. Vem Jesus na segunda revelação, ó, não é assim, Deus é amor, Deus... Quer dizer, se você é inteligente, pensa, raciocina, você, pô, então eu não tenho mais que, que ouvir o que Moisés falou. Eu uso aquilo como ensinamento, foi necessário para aquela época... Foi, né, foi um, Moisés foi super inteligente, um espírito evoluído, mas Jesus veio falou que não é mais. Então, não é mais. Né? Perfeito. E parece que as igrejas insistem em dominar as pessoas em cima do Meu Deus do exército, o Deus da justiça, o Deus do, do que vai te castigar. É. Mas Jesus já não veio, gente, você não é cristão? Jesus já não falou que, que Deus não castiga, que Jesus não é do exército, Jesus é de amor, Jesus não, não faz guerra, Jesus. Então por que, que ainda as pessoas se alimentam dessas, dessas né, daquela, do, vamos dizer, do Velho Testamento, que já está ultrapassadíssimo, já não. É né? Ultrapassadíssimo. E, e as pessoas ficam ali, naquela porque os Aí os, os pastores gritam, eles querem meio que conduzir a pessoa na, na marra, né? Porque... Na marra. E aí, cara, eu acho que as pessoas não têm aquela. Sabe, o timer de falar, Pedro, esse cara tá errado, não é assim. Eu preciso, porque você precisa descobrir a verdade para se libertar. E né? é. Jesus trouxe a verdade, cara. Então a gente tem que esquece... essas. O que foi necessário para aquela época, para hoje não. O que Exatamente. é necessário para hoje é o que Jesus ensinou há dois mil anos e que é tão atual, né? Que é. Isso não, mesmo. não morre nunca. Não é isso? É. Exatamente. Ó, podem perceber, o Efraim comentou algo muito importante. Nós temos na doutrina espírita as três revelações. Primeiro veio Moisés trazer a primeira revelação, a ideia de um Deus único. Quando Moisés chega, precisava que fosse um legislador linha dura. Não pode ser um cara de corpo mole, o povo não obedecia àquela situação. É que nem se chegar para uma, uma manada de boi e ficar falando, pô, vem por aqui, não, não, não tem que instalar o chicote, tem que ir com o cavalo para cima e ele vai, vai, e a turminha vai. Nós recebemos os nãos do Moisés, porque criança, você fala como com criança, ela começa a mexer ali na tomada, você fala, não, não, não mexe aí, não, tira a mão daí. E não tem uma explicação, é não e não. Então o Moisés dizia, não faça o que você gostaria, o que você não quer que faça para você. E a questão do, do, do Moisés, na lei de Italião, muitos até atribuem, entendendo errado, de que Moisés era um homem vingativo, ou um homem que foi, foi mal para os outros. E quando não era, tinha esse costume de você fazer uma coisa para o outro, outros vingavam de você numa proporção tão maior que o Moisés falou: não, não, espera um pouco, vamos fazer o seguinte, é uma ovelha por uma ovelha, meu. É um braço por um braço. É um olho por um olho. Não vai matar a família inteira dele. Esse é o Moisés. Então, ele não faça o que você não quer. Mas a maturidade da, da humanidade foi chegando. Nós começamos a amadurecer. E chega o ponto de vir Jesus trazer-nos a segunda revelação, que é essa que o Ivan comentou. A revelação dos sims. Sim, faça pelo outro o que você gostaria que ele fizesse. Faz algo a mais, não fica só do não. Vocês já não estão mais tão pequenos, agora podemos dar algumas explicações. Mas o próprio Cristo fala, é necessário que eu vá, mas indo desenviarei outro Consolador. E o Espírito de verdade, que virá em meu nome, vai trazer eles, ou explicar lhes todas as coisas. E é a terceira revelação que nós colocamos a doutrina espírita, que explica, como o Mestre falou, explica as coisas. E essa explicação, para nós, envolve o que nós estamos discutindo hoje. A terceira revelação dizendo, não, Jesus não ressuscitou de corpo físico. Ele ressuscitou num processo natural que todos os filhos de Deus ressuscitarão para chegar à libertação da matéria. E olha só, não, era, não foi o mestre que nos ensinou, e vai, esse aqui eu, eu tinha, ainda bem que eu me lembrei, o que eu queria comentar com você. O desapego, não foi o mestre que ensinou que nós temos que ser desapegados, desinteressados dos bens materiais? porque que esse apego todo ao corpo físico, então? Porque essa ideia de que tem que ter um corpo para ir a mundo... em E Maria também passa por isso. Sendo ela uma mulher imaculada, uma mulher virgem, ela não poderia morrer, porque não tem pecado. Não tendo pecado, não pode morrer. Então, o que nós vamos fazer? Vamos arrebatar a Maria para o céu também. Então, Maria foi arrebatada aos céus. Ah, pessoal. Ah, tá. Poxa, vida... Só mais uma parte. O, o, o, o, voltando um pouco na questão do, do, das pessoas é, precisa, é, hoje já, né? A gente já está com o Espiritismo na terceira revelação. Uma passagem rápida do Velho Testamento, que assim, cara, é um absurdo total, desculpa, né? Eu respeito. Claro. O maior respeito como um ensinamento, né? Como... Mas a gente sabe que é alegoria, são alegorias para que a gente possa, através daquele ensinamento, aprender alguma coisa, né? Agora, a, a passagem de Jó, por exemplo, é o, o demônio, o diabo, né? Chega em Deus, uh -huh. chega em Deus, chega em Deus. Ó, é. você, sabe, você sabe por que Jó é assim? Porque é. você dá tudo para ele. Você tem... Ai, Deus, Deus, Deus, embala assim. assim. Hum. Claro que você pode ter razão, ó, oh, o seguinte: tira as coisas dele lá, <risos> vamos ver se ele se ele, vai, se ele se ele me ama mesmo ou você é. Cara, Deus jamais teria dúvida de nada na vida. Nada, nada. Já então, são os absurdos que a gente precisa entender quando a gente lê, que não é, isso não cabe na realidade, né? Hoje nós evoluímos a um ponto. De entender que são alegorias, sim, né? São Serve para ensinamento, né? Para a questão da fé, é muito bonita a história de, de, de Jó, para você, né, numa questão de fé. Mas não é real, não pode sim, ser real. Sim. Aí depois ele volta, volta de novo. Ah, mas você sabe por que ele é assim? Porque você não deixa encostar nele. É. E Deus fala: é, será? Ah, vai lá então, mas só não, só não mata ele, só não mata ele. Deus não fala, só não mata ele. Ah, cara... então, assim... Pois é... A betado. gente precisa esclarecer, realmente, né? O Espiritismo é essa porta, né, Tato? A gente tem hoje esse caminho que nos traz a verdade, nos liberta, né? Reconhecimento de, de quais fatos? Principalmente da ressurreição de Jesus, que foi em espírito, não pode ter sido em corpo, não né? pode, né? Por mais em que corpo. ele seja... foi Jesus, o Messias enviado de Deus, o nosso, né, Messias? O nosso governador do planeta, o nosso modelo e guia mas não foi ressurreição de corpo, foi de espírito. Excelente! Vai, uma coisa que você falou já pela segunda vez, e nós precisamos lembrar, pessoal, capítulo 8 de João, versículo 32, Conhecerás a verdade, e a verdade libertará. Se nós ficarmos presos a esses pensamentos, pessoal, nós ficaremos presos na matéria, de que a nossa vida depende da matéria. Allan Kardec fez uma pergunta direta aos espíritos: Qual das duas vidas é mais importante, a vida material ou a vida espiritual? A resposta é a vida espiritual. Por quanto a matéria ela acabará, o espírito não. Então, toda a história, a ideia de que Jesus ou nós vamos ser ressuscitados também aqui num dia, no dia do juízo final, essa isso é, isso é ideia de quem não consegue se libertar. E Jesus, como o Iver lembrou, Oferece a libertação. Pessoal, fica com a verdade. A verdade vai libertar vocês. Eu não tenho medo algum medo algum de falar, pô, cara, você e Ivaí tocaram em pontos que Deus ficou muito bravo. Vai castigar vocês. Não, Deus não tem dúvida alguma da minha intenção e do Ivaí. Deus, como o Evangelho comentou, não precisava ser testado pelo demônio nenhum. E depois não tem como pensar em Deus, pessoal que ele vai desconfiar. Ele já sabe. Não tem como pensar se ele vai se magoar. Não. Mesmo que antes de você fazer, Deus não se incomoda que nós pensemos dele, não se incomoda que pensemos na vida. E nos parece muito, muito claro. Pessoal, o medo que nós estamos tendo de questionar essas coisas, nos mantém escravos, prisioneiros. As pessoas têm medo de falar que Maria teve relação com José. Muitos chegam a Fala assim, mas não é pecado? Mas, mas quem que criou a maneira de reprodução? Foi você ou foi eu? Pessoal, nós que sujamos o sexo, nós que somos seres que tratam algo divino com promiscuidade, com... não o próprio pai. Toda a espécie animal faz desse modo e, passa, e perpetua o, o gene na matéria. Mesmo que Jesus tenha que ter, ter sido vindo de uma relação sexual de uma mãe e do pai dele, é ele não se normal. contamina. Normal? Ué, o problema é... O, vindo... o, corpo, o corpo é, é fica, o, o espírito. As é, pessoas entender que o espírito de Jesus, aí, não tem, aí é o mestre. É o, é é o maior que já, que já pisou na nossa terra, né, no nosso órgão. É aí tá a diferença né? não no corpo não no né? tá no o corpo Tado, não só para falar uma, uma coisa é, acho que eu já até comentei com você mas não sei se o pessoal sabe eu, eu numa conversa que eu tive com o André Maroso e ele me falou eu, eu falei pô é legal né conversar com esse pessoal que tá lá eles estão lá onde aconteceu as coisas de fato né lá no no, no, no, no, no então ele fala assim... Vai, todos os profetas são unânimes... em dizer que o Messias... seria descendente de Davi. Ele viria da linhagem ah, de Davi. Ah. né? E descendente de Davi é José. Maria não era descendente. É. Então se você tira José... do nascimento de Jesus... não era Jesus... então Jesus não era o Messias. Ele ia contra os profetas... porque os profetas todos falaram... Jesus vem da descendência de Davi. José era descendente de Davi. Então está aí a resposta... De Jesus era filho de José, gente, de Maria. É, é normal, é era normal. Foi essas deturpações que a gente precisa é, é parar de acreditar nisso, né? E é do isso, truque, não truque, é uma explicação, cara. pô, né? tá aí. É, por, por, como que ele não é filho? E aí ninguém também, né, tá Tá desmerecendo Maria, pelo amor de Deus, porque só não. se a mãe de Jesus, Maria é... Nossa é, é, é disse mas reconhecendo a importância e a grandeza também do Espírito de José. Que Sem tem dúvida. Toda a participação aí, né? Claro, é perfeito esse comentário. Pessoal, a linhagem de José passa por Davi, é o lado do pai dele. Então, desde Abraão, essa parte dessa linhagem que fala que vem lá do rei Davi, era o um lado paterno, era José. Então, precisava ter a participação da, de José. Enquanto, pessoal, se escuta que Jesus é filho de um, do Espírito Santo, ou, ou colocado assim, é assumir que Deus colocou assim, puxa, eu criei uma coisa, mas não pode que meu filho vá desse, desse modo impuro. Isso é, isso é criação humana, pessoal. Isso é declaradamente criação humana. Não pode que Deus venha se arrepender e venha ter que mudar uma lei que é perfeita, a menos que assuma que é imperfeita. E por quê? Porque um Cristo precisaria nascer num planeta para ajudar, e ele não pode agora, porque vem pela, pelo meio... Pessoal, isso não, não pode acontecer. Há, há, há muita controvérsia em, em torno da história de Jesus. O próprio, no capítulo 6 do Evangelho, Cristo Consolador, ele fala que as inverdades que estão no Evangelho foi proveniente de mentes humanas. Não é em si dele, não houve erro da parte do Cristo, mas nós trouxemos muitas coisas erradas. E nesse livro fala dessa, dessa árvore genealógica de Davi, essa linhagem aí direta que passa por José, pai de Jesus. Mas é muito difícil ainda, algo que está tão cristalizado, tão enraizado, se conseguir mudar. A ideia nossa, Ivaí e minha pessoal, que vocês estão aqui para a gente assistindo, é passar assim, pensemos com a fé raciocinada. Quando você vai pesquisar num livro, ele fala assim, a questão central no, do pensamento cristão é a ressurreição de Jesus. Mas isso é uma questão mais de fé do que de ciência. É, de uma fé é séria, né? De uma fé que não consegue enfrentar a, a razão é. na qualquer época da humanidade. Alan Kabec nos pede. Então, aí, aí, aí, aí beira o fanatismo, né, Tá? É. Aí beira o fanatismo. É que nem aquela história, é, é, assim, porque quando foram os evangelhos, foram. O, o, na verdade, existiam vários, muitos evangelhos. É, foram aceitos quatro como canônicos, o resto como apócrifos e tal. Mas baseado na Torá ali, naquela passagem de Jesus, que, que a, a doutra é apedrejada. Sim. Se você buscar na Torá, os dois teriam que se apelejar. Os dois. Na verdade, assim, é, é, quando foi criado, nós não poderíamos estudar o Evangelho, era proibido, né? Existia uma proibição. Depois de um tempo que foi liberado para que as pessoas pudessem ter acesso a esses, essas escrituras para poder estudar. Era só padre, quem fosse, né? E, e muitas coisas... Porque onde tem coisa errada, as pessoas é, deixam o rastro. Não tem como, né? Não tem como. Então, não tem nessa como. passagem tá faltando o rapaz. Porque a Torá fala, os dois são condenados ao predejamento. E aí só está a mulher lá. Cadê o rapaz? Né? Então, a gente já vê que foi uma coisa colocada, né? Esta. É. Então aí. Há, é in... há comentários, velho, que, que essa passagem, talvez, de João, nem tenha acontecido. Porque. E foi posta mesmo, assim. Vamos... Tá Colocada, né, Tá? tá porque se você ali. pegar a Torá, que é baseado na Torá, os próprios fariseus queriam testar Jesus ali, né? O que, que o mestre faria naquela situação? E ele, né? Quem não tiver pecado, pessoal, que foi uma frase maravilhosa, maravilhosa. linda, e, e, e, mas faltou uh, o cara, então. Aí a Torá, a Torá os dois teriam que ser apedrejados. Os dois pegam em adultério, né? Então, aí, né, Tato, tá? o que está que, que as coisas? É, é, o espiritismo vem trazendo informações verdades, né? Que é, é. a terceira revelação, é o consolador prometido, né, Tato? Tá? E aí, o uhum. que, que as, as pessoas precisam... Não dá para ficar mais preso nessas coisas, infelizmente. E com todo o respeito, gente, pelo amor de Deus, né? Sem dúvida, respeito, sem dúvida. Porque respeito momento, máximo. Eu, eu, eu vou fazer fazer uma palestra domingo, tá? Então, inclusive eu falo assim, é, cada, um, cada um tem o seu encontro com Jesus a caminho de Damasco. Né? Eu encontrei Jesus no, no Chico Xavier, ali, quando eu cheguei, Para mim foi, para se eu fizer um... um né? é ali que eu encontro Jesus, onde o Saulo encontra no caminho de Damasco, eu encontro ali. Então cada um vai encontrar Jesus dentro de si, onde se sinta bem, né? Sem dúvida. Só que tem que ser você aberto tem... pra responder para aceitar as opiniões também, né? Porque senão fica difícil. Não beira o fanatismo. E aí fica uma coisa complicada. É, e vai quando você pede para a pessoa estender um pouco o argumento, para a pessoa ir um pouco além no raciocínio, você nota que ele não, ele não tem como um embasamento científico. Não que ele não conheça a ciência, ele precisa abrir brechas, ele precisa burlar a explicação. E isso que me parece que está errado. Nós precisamos conhecer a ideia do coração, assim, de, como o Kardec falou, se alguma coisa aqui, se falar na religião, se chocar com a ciência, se chocar com... Fica com a ciência. Até porque ela não é especulativa como nós fazemos, não é uma coisa aleatória, assim, ah, é assim, pronto, acabou. E sempre que tem que haver punição severa, mediante ah, pensamentos novos, é porque você tem que proteger um pensamento que é frágil. Se falarem para mim que eu sou mulher, ou falar que eu estou grávido, eu não tenho que me preocupar em bater nessa pessoa. Não, daqui a, daqui a nove meses minha barriga não saiu do meu lugar. Eu estou tentando até diminuir minha barriga, por sinal, fazendo exercício físico. Então, assim, me parece muito claro. Pessoal, é, a verdade ela não precisa de defensores, mas a mentira precisa de subterfúgios. Pode perceber que como você não, não conseguindo manter uma, uma mentira, tem que criar outra, tem que inventar, tem que fazer, tem que mandar matar, tem que mandar queimar. E aí que você começa a perceber toda essa questão da virgindade de Maria, da ressurreição da carne, da ressurreição de Jesus, do juízo final, são todas ideias que tiveram que se criar, que se emendar para a mesma coisa, para o mesmo propósito nos tirar talvez a verdade, por algum interesse religioso, de nos manter na ignorância, como o Allan Kardec fala no livro dos Espíritos. Mas, Ivaí, meu amado, eu tenho consciência plena de que a doutrina espírita está ganhando mais e mais espaço pela razão. Eu falo com respeito também, mas assim, eu acho que Ivair e Tato nunca mais conseguirão ter pensamento evangélico ou católico. Não é não respeitar, não é amar as pessoas, não é isso. É pensar com a cabeça de que Jesus, sim, ressuscitou, de que Maria não pode ter tido relação com José. Porque não dá mais para voltar atrás. A lógica, a razão, a vontade de não ser enganado, domina o nosso pensamento. É uma doutrina que estimula o pensamento por si só, a, a busca pela verdade, a reflexão. Você sabe, vai... Que nós, quando começamos a estudar Espiritismo, cara, começa a chover pergunta na tua cabeça, você começa a perguntar mil coisas, porque você começa a ver a ligação dos fatos, você começa Sim. a falar, nossa, é isso, é isso! Agora, quando você não pode perguntar, eis o mistério da fé, que mistério, meu, que mistério é esse? Então, mistério, né? Não dá. É, é, eu acho que a humanidade atingiu. Porque Jesus, ó, Jesus, aí, aí que cai aquela coisa, né, tá? A gente reconhece Jesus um ser totalmente elevado. É, é, assim, é, é um Espírito que veio realmente para ensinar nós. O nosso irmão mais velho, Isso eu sabia que seria assim. Porque ele falou, ó, eu vou mandar o Consolador. Pode ficar claro. chegado. Porque eles vão, eles vão deturpar tudo que eu falei. Eles vão enganar, eles vão mentir. Né? Porque ele sabia, ele conhece a humanidade. Ele Conheço. passou você estados. Então ele falou, ó, eu vou enviar, gente. Ele enviou. Tá aí, né? Kardec codificou, os Espíritos trouxeram, né? Através Espírito de verdade que Jesus mesmo né? prometeu que enviaria. E é só estudar, é... né? É estudar, é estudar, porque, gente, você quer ter conhecimento? Estuda, estuda, estuda, estuda. não tem jeito, tá. né? Estuda. Tá. É, e olha só, vai... o Kardec, ao estimular o estudo, ele dizia nomes de livros que devem estar na biblioteca de um espírita. E muitos desses livros são contrários à doutrina e os mais fortes em argumentação. Para quê? Para provar para a gente que pode argumentar o que quiser. Que não, nós não temos que proibir ninguém de ler nada. Lembra quando saiu o Código da Vinte, que falava que Jesus foi casado, argumentava com bons argumentos até? Ah, foi proibido e não sei o que o católico não pode ler isso. Não, pode ler à vontade. Se acreditar nisso ou não acreditar, ele venceu. É Ó, oh, mandar um beijo pra Claudinha Bug aqui, ó. Claudinha, saudade de você. Aqui pra gente. Ivaí, teve uma pergunta aqui da Ana Lúcia, que é. é pertinente, só pra perguntar. A Ana Lúcia perguntou assim, Ana Lúcia 406. Boa noite, Tato. O espírita tem que batizar? Ana Lúcia. Ninguém tem que obrigatoriamente batizar. O meu filho, Henrique, não é batizado. E eu digo por quê? Porque isso é uma não prática Exatamente, <risos> É só mais uma prática para prender você a uma instituição. Ó, nasce batismo, aí depois tem a primeira comunhão, depois tem a crisma, depois tem o matrimônio, depois tem os sacramentos em si. Todos eles para... criar um... Dogmas, para te prender. E olha só o que eu falo, dogma. Dogma é uma verdade que não pode ser contestada. Pessoal, se é verdade, pode contestar à vontade. Como eu falei, se falar que o Ivaí está esperando o neném... Pode contestar? Vai é homem... Ele não... é que tá grande. A barba tá quase lá. não vamos longe, ó. Você quer ver uma coisa? Eu fui fazer, fui estudar sobre Francisco de Assis, né? É, nossa, maravilhoso, né? E as pessoas atribuem aquela oração, né? É, Senhor, fazei de mim, né? A Francisco de Assis, não é dele? Não é dele. Não é dele aquela oração. Ele, né? Não, aquela oração é, é foi feita para ele, mas essa oração não é dele. Então, mas se você falar para um católico que a oração não é do Francisco de Assis, mas que claro ele foi um espírito né? enorme, grande, grandioso que teve na Terra, mas a oração viu não é de Francisco de Assis, ele tipo não é, quer. É, é nossa senhora. Não, é verdade. Cara, coisa... é verdade. Eu, eu, eu, Olha só, cara. isso que você comentou mostra esse apego que nós temos. Você fala, ah, não, não fala isso, não pode ser. Não, não tem problema sua opinião? A, a Stephanie comentou aqui, ó, sou batizada na igreja evangélica. Hoje sou espírita. Maravilha! E se e, e para entrar na, na na espírita, a Stephanie não foi exigido nada dela. Não, então agora você vai ter que fazer cursinho, vai ter que batizar. Pessoal, o que isso, pessoal? O que é isso? Rezado. É a... De 200 mil Ave Maria, 500 mil Pai <risos> para poder se libertar, quando que a sua mãe falava dos pulinhos, você já teve é, mil pulinhos? É, uns 100 pulinhos para o <risos> seu longuinho, cara. Então, a gente tem que repartir. Mas, meu amado, olha só, eu consigo, eu, eu chego ao ponto, amado, de falar assim para as pessoas, para dizer, pessoal, não tenha medo. Se precisar fazer isso, pode falar que o Tato falou que não precisava, e vocês acreditaram em mim, então debite na minha conta, de tanto que eu confio, mas que, assim, busque a verdade, mas aja pelo coração, pelo amor, pelo respeito. E ao fazer isso, há uma libertação íntima tão profunda, você começa a viver mais sem dogmas, sem conceitos que vão te prendendo, te atrapalhando o pensamento, e vai... É tão prazeroso, é tão gostoso acreditar nessa verdade, faz muito bem pra gente, cara. Dá. Tato, pra gente estar tá indo já pro, pro nosso final, né? Então, é, é, é, deixando, então, pessoal, nosso tema é a ressurreição de Jesus a visão espírita. Eu acho que o Tato explicou pra gente, ficou bem claro, né? Que Jesus não ressuscitou de corpo, gente. O corpo, o corpo volta pra, pra terra e, e o espírito é imortal, né? Então foi uma Isso. ressurreição de espírito, né? É, e que, e, e, assim, porque o espírito... O espiritismo nos traz isso, e, e, e é lógico, a gente tem que, pela lógica, entender que né, a ciência avançando, nós pensando, porque é isso que Jesus quer, é por isso que ele manda o consolador, para que a gente desenvolva e busca a verdade realmente, né? Não fique preso a dogmas, as pessoas maldosas que, que é por exemplo, que se enriquecem materialmente, né? As custas de, de, de, de, de mentiras, né? Porque são mentiras que. Prantam na, na, nas pessoas, né? Infelizmente. Mas a humanidade vai evoluir. Chico fala, né, Tato? Que seremos uma só religião, né? Então, é é, é dá tempo ao tempo. Nós também, eu, eu por exemplo, sou, admiro muito o Tato, gosto muito, sei que o Tato tem um conhecimento muito grande. Eu também eu gosto de ouvir ele, pelo amor amigos. de Deus. Eu não sei tudo, gente. A gente pode ter se enganado também. Em algum ponto, é normal, somos seres humanos, né? Erramos, mas. É, é, foi tudo com, no, no bom sentido, com amor, com carinho, então, para que a gente possa por... trazer né, é, alguma coisa, para que as pessoas... Pô, pode mudar alguma coisa na consciência de alguém. né? Tá, essa é a Boa nossa nave. grande intenção, eu acho. Né? Eu, exatamente o que você falou. E foram alguns comentários que passaram. Deus é um só, é nosso Pai. Sabe que estamos em processo de crescimento. Nos ama, nos respeita, deixa que pensemos à vontade. E nós, Ivaíra e eu, e sempre que faço uma palestra, tomo um cuidado enorme para não machucar nenhum coração. A minha mãe é católica, pessoal, mas já dá para perceber que, por exemplo, no matrimônio católico, ah, o padre oh, promete trazer os filhos para a igreja, promete estar vinculado à igreja. Então, há uma preocupação do proselitismo muito grande e nós não temos isso. Porque nós sabemos, eu confio, que quando a doutrina espírita toca no seu coração... É porque a verdade tocou no coração, não é em si, porque é ela. Se eu encontrar alguma coisa melhor, eu abandono a doutrina, agradeço aos meus amigos, mas falo, pessoal, estou frequentando outro lugar. Mas eu acho que isso não vai acontecer porque é muito profundo, é muito bonito. E aqui, essa live tem essa intenção, de fazer você entender que o nosso Cristo veio à Terra, é trazer uma mensagem, esse é o grande ponto. O corpo dele ficou para a Terra, o que, que tem de errado? E ele volta em espírito, senão é só pensar... Ele está em corpo físico junto com outros, puros e corpo? Ou é só ele que está? Ou o outro que está? E, e o oxigênio, como ele falou? E a alimentação? E, e, e, e o corpo dele? tá para lá para quê? Não... Isso é bobagem, pessoal. Isso é, isso é loucura acreditar. E é por medo, talvez, que nós não, não estamos nos libertando. Ah, vai ser maior que eu live. Marca mais live para a gente fazer. Por ter sido, tá, desde pequeno a gente ter sido criado com essa coisa do medo, né? Do, do pecado, do inferno. eu a gente precisa se libertar disso, gente. Não existe isso, né? Não existe, existe. Não, existe. É, é, é, não existe O medo das pessoas, ah, eu pequei, eu errei. Errar faz parte, gente. Levanta, não erra mais. Jesus fala, né? Vai, não pe... a sua fé te curou, não peque mais, né? É verdade. É, então é verdade. Ele... Errar faz parte. E eu... Procura, eu, eu, que nem o Tato falou do espiritismo, eu acho que o meu encontro, você acha? Eu tenho certeza. meu encontro, a minha entrada de Damasco, meu encontro com Jesus, como ele se encontrou com o Saulo, foi no espiritismo. Então eu dificilmente sairia do espiritismo, dificilmente. Ah, é porque mais. ali eu descobri a verdade. Tá todo cara, obrigado, meu, valeu. Você é um amigão, parceirão. Querido, né? só tem que te agradecer em nome do, do centro, você também faz parte, né? Você é trabalhador, está todo sempre com a gente lá. É, ah, te lembrar que dia 25 de junho nós vamos reapresentar a peça, ver se você está disponível. Não vai ser no municipal, porque o municipal está em reforma, vai ser no espaço vida. Nós vamos arrecadar alimentos, né? Fazer a nossa parte social, nossa caridade, que é isso que Jesus pede, né? Centro e é, Obrigado. Pelo. Oi, vai, olha só, você tá sabendo, cara. Você tá sabendo que eu vou fazer o Chapeleiro Maluco no final do ano, tá sabendo, né? É verdade, tá. <risos> é, Oi, vai, olha só. É. E aí, então, falando por aí que eu tô a cara do Ken Reeves, cara. Mas eu falei não, Ken Reeves não. É, eu Johnny tenho que ficar a cara do Johnny Depp, cara. É, o Johnny Depp. Ô, Tata. Pela diretoria já. da nossa casa, pelos frequentadores, pelos trabalhadores. Você é muito, muito querido. Você é a Thaís lá, né? Vocês são demais. Obrigado, meu querido. Um abração para você. Não. Fica com Deus. Fica com Deus e com o Mestre. beijo para todos. Obrigado, vai. Sempre com as tuas horas, amigão. Até mais. Obrigado.